Seja bem-vindo ao canal Quinta Marcha, meu nome é Walter Júnior e hoje eu vou contar a história dos carros feitos pela La iniciando com a réplica do Alfa Romeo P3. É o Quinta Marcha ajudando a preservar a história da indústria automotiva brasileira. Ajude também compartilhando esse vídeo. Roda a vinheta!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 favoreceu o aparecimento de uma produção de veículos em pequena escala, os chamados fora-de-série, que tiveram como principais precursores o Brasinka-Irapuru, o Puma e o MP Laffer. Nesse período, surgiu a La Distribuidora de Veículos Limitada, criada em 1975 em São Paulo, capital, pelos argentinos Cláudio Campuzano e Guilhermo Pardo, com o objetivo de fabricar réplicas de ícones do mundo automotivo. Inicialmente, foram previstos dois carros, ambos com mecânica do Volkswagen Brasília e projeto originário dos Estados Unidos. A primeira réplica brasileira do esportivo Alfa Romeo Monza de 1931, conhecido também como Alfa Romeo P3, carro vencedor por três vezes seguidas das 24 horas de Le Mans e outra de um Bugatti T35. Apenas a réplica do Alfa Romeo P3 foi lançada em junho de 1976. A réplica do Alfa Romeo P3, feita pela Automobile, era um conversível de dois lugares, construído em fibra de vidro, moldada com as clássicas linhas dos carros esportivos do início dos anos 30. Tinha uma longa parte dianteira, habitáculo que comportava o um motorista e um passageiro, que ficavam acomodados quase sobre as rodas traseiras, e uma traseira curta, de vaga forma aerodinâmica. Sua carroceria tinha rebites moldados na fibra, imitando o método original do chapeamento da carroceria moldada pela Hydroplas, que eram obtidas através de processamento mecânico, resultando em maior resistência, menor peso e maior estabilidade dimensional do que quando fabricados por métodos manuais, permitindo a construção de peças mais complexas, e mais leves do que com aço estampado, além de imunes à corrosão e de preço menor do que com alumínio. A parte da frente era caracterizada por um falso radiador inclinado, conservando em cima a sua tampa. Dos lados ficavam os dois faróis redondos e mais abaixo dois faróis de milha, também redondos. Completavam à frente pequenos paralamas ligados às rodas, que se movimentavam juntos no esterçamento, tendo em cima as setas. A longa frente abrigava o porta-malas, tanque de combustível com bocal do tanque tipo flip-top, bateria e local para a guarda da capota. Ficavam uma mostra uma parte da suspensão, a buzina dupla, os amortecedores e a caixa de direção, sendo essa última parcialmente coberta, em obediência às normas de segurança da época. Os para-choques eram formados por pequenas lâminas cromadas, divididas em duas partes. Lateralmente eram vistos, do lado direito, o estepe, seguro por uma cinta de couro, e do lado esquerdo, quatro falsos tubos de escapamento com uma única saída, na altura da pequena porta do tipo MG. Na parte traseira ficavam as entradas de ar para o motor, as setas, luz de ré e o quadro da placa de licença com iluminação. A parte traseira era maior e mais larga em relação ao Alfa Romeo original para abrigar o motor. Internamente vinha com banco inteiriço, acolchoado, com ressaltos laterais e por um encosto também inteiriço mas moldado, sem regulagens, que formava dois bancos individuais. Tinha volante de madeira de quatro raios, painel em vinil preto com painel de instrumentos com mostradores com grafia no estilo dos mostradores antigos, com fundo branco, sendo dois grandes mostradores à direita do motorista, velocímetro à esquerda e contagiros à direita. Entre eles ficava um manômetro de óleo de menor tamanho. Três pequenos mostradores ficavam atrás do volante, sendo que da esquerda para a direita ficava um marcador de combustível, um amperímetro, um termômetro de óleo, além dos botões de acionamentos. O freio de estacionamento ficava à frente da alavanca de câmbio, na vertical, e ele vinha com cintos de segurança pélvicos. À frente do painel havia dois pequenos parabrisas individuais, de inclinação regulável, e mais à frente um parabrisa inteiriço, também de inclinação regulável, sustentando nas laterais dois espelhos retrovisores, um de cada lado. Para a instalação da capota, havia dois furos na parte traseira da carroceria, de onde saíam duas barras que sustentavam uma espécie de aerofólio. Era o principal ponto de apoio da capota, que era fixada por intermédio de botões de pressão. As laterais da capota, de plástico transparente, tinha zíper em sentido vertical e na frente era encaixada em uma canaleta existente na moldura do para-brisa. Vinha com um motor Volkswagen 1600 do Volkswagen Brasília, de 1584 cm cúbicos, com 65 cavalos e 11,7 kgfm de torque brutos, com dois carburadores de corpo simples de 32 mm, a gasolina, transmissão de quatro marchas, freios a disco na dianteira e tambor na traseira, com dispositivo de equilíbrio, e suspensão dianteira independente, com barras de torção em feixes e amortecedores hidráulicos telescópicos. E na traseira, também independente, com semi eixos oscilantes, barra estabilizadora em formato de U, presa ao chassi, barras de torção e amortecedores hidráulicos telescópicos do Volkswagen Variant. media 3,85 metros de comprimento, 1,64 de largura, 1,55 de altura com a capota e 1,20 de altura sem a capota e com o para-brisa reclinado, tinha 2,40 m de entre-eixos, usava rodas de antalho de 14 polegadas com tala de 6 polegadas, pneus radiais 165-14 e pesava 750 kg. Algumas modificações em relação ao Volkswagen Brasília foram feitas no chassi, pedais, freio de estacionamento e alavanca de câmbio, que foram recuados. Em abril de 1981, já dispondo de novas instalações em São Bernardo do Campo, a empresa adquiriu o controle da Thundercar. Em função da recessão dos anos 80, no início de 1983, os proprietários da Automobili decidiram desfazer a sociedade e colocaram à venda moldes e projetos de seus carros, tendo como sucessora a Lautocraft Montadora de Veículos Limitada, que retomou a fabricação em novas instalações em Barra do Piraí, Rio de Janeiro, mantendo todos os projetos em produção, conforme veremos nos próximos vídeos. Aqui finaliza a primeira parte da história dos carros feitos pela Lautomobil.